existe uma exceção para contratações e apenas contratações que não envolvam o pagamento de estrutura física e virtual do comitê de campanha então você pode contratar por exemplo pedreiro eletricista para organizar o seu comitê de campanha é pintor é, o designer para fazer o site da sua campanha, instalação física e virtual do seu comitê de campanha. Desde o dia da sua convenção, a partir do dia que você candidato for escolhido em convenção, você só pode fazer essas duas contratações. Nesses documentos que vão amparar essa, é, essa contratação, pagamento só vai ocorrer após os requisitos preliminares cumpridos que é ter a conta aberta com o CNPJ de campanha e o SPCE instalado inclusive porque o recurso que você vai pagar essa despesa tem obrigatoriamente de transitar por essa conta de campanha